E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui O Playstation 5 está entre nós, muita gente já tem, você já comprou o seu Comenta aqui embaixo, infelizmente eu falei, eu pensei assim Não, eu não vou comprar agora, porque eu vou buscar na loja E a Sony disse que não teria estoque em lojas, então eu me fufu -fu. Mas me mandaram um link ali de uma loja aí, eu comprei, só que só vai chegar... Dia 20 de janeiro, ou seja, o ano que vem, então eu estou sem PlayStation 5. Mas, bom, é, não sei se vocês curtem a série Souls, teve o Demon Souls, o remake do Demon Souls, e era um jogo que eu gostaria muito de ter jogado no PlayStation 3, só não joguei porque os gráficos são ruins. E foi. É, tem um remake agora no PlayStation 5 e, obviamente, eu vou jogar. Mas não vim aqui pra falar de Damon Souls, mas sim de GTA Sanders como vocês estão vendo. Esse tem um remake que todo fã da Sara, da Sara, da saga de GTA, quer é o remake do GTA Andreas. Bom, nós não temos esse remake. E acredito que não teremos. Eu ah, acredito que a Rockstar não vai fazer um remake de. É, GTA Sanders, não precisa nem ter online, mano Era só fazer o remake Tudo novo, tá ligado? Eu acho que Não ia gastar tempo com história Com coisa, já tem tudo lá feitinho Só faz algumas secundárias Coloca algumas coisas a mais E GTA Sanders, acredito eu, que seria um remake A balaria Gamers Como a gente não tem A gente fica imaginando Eu vou mostrar pra vocês aqui Um vídeo do GTA San Andreas com gráficos a lá 2020, que é um jogo de 2004, se eu não me engano, um jogo do PlayStation 2, e que a galera consegue ainda é, nos dias de hoje, com um poder gráfico aí do, do PC, fazer com que esse jogo fique nessas qualidades. Agora eu te pergunto: se houvesse um remake? Eu acho que mais uma remasterização estaria assim Acho que um remake estaria bem melhor estaria nível de GTA V é, Que inclusive vai sair Playstation 5 Mas se tivesse um re, uma remasterização eu Acredito que seria mais ou menos isso Mais um remake obviamente Seria tipo um GTA V É... A cidade antiga ali de Los Santos Com esses gráficos aí Ó, tá bem bonito eu acho que se tivesse, no mínimo, uma remasterização, é... eu ia jogar, mano. Eu ia... Já joguei já no PlayStation 4, essa bem zoadinha. Mas olha só, cara, que coisa. Eu vou mostrar outra parte pra vocês que tá mais dentro da cidade. Isso aqui o cara colocou. É... Essa é aquela casa que... Não é aquela casa que quando o CJ ele... é expulso ali de Los Santos... Ele fica ali, inclusive, inclusive tem uma namorada muito legal, mano Que o CJ arruma, que ela é assaltante de banco E o CJ, ela é à tona assim e Ela se separa do CJ e do nada ela liga pra ele Toca o telefone dele, a ela xingando ele, mano Muito bom, tá ligado? É muito bom mesmo essa parte, cara Ó, o cara tá mostrando ali o interior Que que é isso, uma igreja, mano? A parte à noite. Ó, oh, essa parte aqui é mais mostrando a cidade. Nossa, é uma favela isso aí, acho que. Ó, oh, se eu não me engano. Não. Porque às vezes o cara coloca em 4K. Não vai ficar em 4K, mas. Se liga. Deixa baixinho aqui, porque essas músicas costumam dar, dar flag. Alô? É, tá baixo. Ó, oh, como é que tá? O que você acha? Totalmente remodelado. Mas essa favela aí eu acho que o cara adicionou. Porque não tem no jogo. Ixi, tá dando umas piscadas, mano. Será que o cara colocou essas piscadas aí? Porque às vezes é problemas técnicos. Mas a gente a San Andreas, galera. Esse é a Andreas. o ou San Andreas. O San Andreas. Mas comenta aí galera, se você gostaria Eu acho que, mano, é unanimidade, unanimidade acredito eu E olha, o cara botou um monte de favela ali, mano Unanimidade um, um remake desse jogo, cara Mas... Infelizmente Porque tipo assim, quem jogou Vou falar de remake aqui Quem jogou Resident 2 Você viu o remake do 3 Mano, 3 um, um, nem se fala o 3 é uma merda, tá bonito o jogo a atriz é bonita, mas eles estragaram no jogo em si, né, Aqui, dentro do jogo daram muita coisa e, e zoaram mas o Resident Evil 2, mano, cara assim, quem jogou é muito nostálgico assim, jogou na época do Playstation 2 lá, mano Resident 2 e já, olha a chuva, mano, já pensou um, nossa nossa o cara poderia até ampliar a cidade, mas não, mano, esquece, cara. Sinceramente, sinceramente, acredito que não. Ó, a chuva. Caraca, isso aí é GTA, isso é Andres, mano. O carro tá redondinho, né? Parece até BR, né, mano, que gosta de fazer essas favelas aí. E favela, acho que é só no Brasil, né? Eu, talvez é eu um... Faz aí, sei lá, subir desenvolvido, mas. Olha lá. Top demais, então. Galera, comenta aqui embaixo se você gostaria. Você já tá com Playstation 5? Se fez que nem eu, esperou chegar na loja pra ir lá comprar. E se deu mal, né? Porque não tem loja nenhuma. Infelizmente, só Ó, tem outros vídeos do canal do cara infelizmente só em espero que eles recebam mais rápido rapa... mas também tá tá logo ali né mano a gente está quase no fim do... tá no fim do ano bom até a próxima amigo. fui